Olá pessoal do F1 Horizon. Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo de Fórmula 1. E nesse vídeo eu vou jogar o modo cenários, modo de cenários, na verdade, no Fórmula 1 2014. Eu joguei no na dificuldade muito fácil, mas é só para começar mesmo. Eu vou vou fazer todos. E nesse vídeo eu fiz, eu fiz dois. Eu fiz o da Austrália, se eu não me engano, e da, e do Canadá. Lembrando também que agora estou fazendo vídeos na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não estou fazendo mais final de semana. Porque aquele vídeo que eu postei sábado não deu muito bem e parece que quase ninguém assiste sábado. Então eu vou me prevenir disso. É, é isso mesmo. Olha só então, vou colocar minhas luvas. Coloquei as luvas e vamos lá no modo muito fácil do modo de cenário. Recupe a posição antes do fim da corrida. Defenda-se e evita a famosa vitória do Wheels em 2012. Tire proveito: problema de motor de dinâmico e período. Recupe-se e consiga a vitória. Recupe-se a posição do seu companheiro de equipe. Esses são os cenários do, do modo fácil. Eu tampei meus olhos aí. É, e aí foi o primeiro Olha só então começamos ali E é muito fácil ultrapassar o vento É só ultrapassar o vento e acabou né É... É... É... Né? É... Então tá, <risos> eu acho que é só, e não vai ter muito mistério não, é só, é só isso mesmo, então, vamos pro próximo. <risos> Aí eu adiantei um pouquinho o vídeo só pra vocês verem o final mesmo, mas é só isso mesmo, para passar o Vettel, ainda se tivesse mais algumas voltas eu acho que eu ultrapassava o carro da frente, ainda. sério. Mentira, não não. Mas é isso mesmo, é o Nelson Piquet na, na Mercedes. Beleza. Beleza, vamos começar o sorteio. Mas Nem precisa de mistério, porque já sabe, já, já falei qual que é a pista. E parei no mesmo que eu tava. Então, por isso que eu fiz essa expressão. Nesse daí já foi mais legal já, já foi um pouco mais legal Né, é bem hardcore aí Vocês vão ver mais pra frente o que aconteceu mais cagada com o volante Não quebrou tá, já usar uma cagadinha só Olha só, Rebentuba Turtle Hamilton, olha só e agora vamos alcançar o Kimi Raikkonen Beleza Vamos acompanhar aqui Vamos lá, vamos lá, bora, bora. bora. Olha só bela curva né Nossa sim Freada Monstra Melhor setor É sempre assim mesmo um Não Retona rico bom, por enquanto tá de boa, estamos chegando perto do raio né? e vamos ultrapassar ali então, lá coloquei no padrão, não sei porquê, mas eu coloquei olha só, a ultrapassagem bem porcaria né mano mas importante que passou exato um belo pódio senhora bom por enquanto não vai ter nada de especial mano vocês não vão acreditar a malandragem que esse branco fez veja aí ó ó oh, oh, oh. vou fazer a curva beleza. beleza e boa fiz a curva daí ó oh, caga oh, tirou o cabo da fonte do volante, daí ferra, né, mano? E aí também, olha só o cabo. Ali, tô mostrando o cabo. Um, um sacrifício para colocar aquele cabo. Olha só, eu acramando na minha mente. Beleza, mas vamos acompanhar. Aí, tomara que não aconteça nada. Olha só, não quebrou o bico, ainda incrível. Mas vamos ver se não vai acontecer nada né, tomara que não... <risos> tomara... É certeza que não vai acontecer nada. Olha só, eu xingando... <risos> e agora eu afundei o bagulho aí... Vamos ver... Dei freshbacks, porque é sem condições né... Nessa hora é preciso mesmo usar freshbacks. Ah beleza, já estamos na volta final mesmo, vamos ficar juntos aqui E olha só, curvona bem boa. Eu fazendo os testes aí para ver se não vai descone desconectado não Mas pelo jeito não Ok aí devia ter um ponto de rs aí né mano ah não mas tem né só que novo né <risos> hoje em dia tem né No 2014, ter... uma curva bem churuca também e ele tá acabando essa volta por na marvada eu querendo alcançar o, o, o cara da frente Nossa mano mais uma volta mano eu não porque olha a frenagem olha o quão perto que eu cheguei do cara na frenagem olha lá deu que eu quero buscar ele ah, tchau acabou reclamando na minha mente novamente Nelson Fiquei ficou em terceiro beleza vai fazer olha só tô colado mano. Mentira não tá tanto assim não Pois é, mano. Então é isso o vídeo. Tomara que você tenha gostado. Já vou tirando minhas luvas aí enquanto você vai vendo o pódio. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada deste conteúdo de Fórmula 1 aqui do canal. Beleza? Lembrando, vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem mais final de semana. Então, falou!